Estamos no Ortoquim Instituto da Artrose em Londrina. Vamos mostrar hoje um aparelho de alta tecnologia desenvolvido na Alemanha. trata do PST. Trata-se de um aparelho que emite ondas eletromagnéticas para o tratamento da artrose e das tendinites. Nós temos um aparelho para tratar quadril, coluna, ombro e temos um aparelho para tratar joelho e tornozelo. Trata-se de um tratamento de 9 a 12 horas. O paciente faz de 1 a 2 horas por dia, sendo uma tecnologia indolor, não tem problema em relação à irradiação, o que nós queremos com esse tratamento? Nós queremos diminuir a dor do paciente, melhorar a mobilidade do paciente, com isso melhorando a qualidade de vida do paciente.